Aí, Gi, vamos gravar nossa música nova? Ah, só se for agora. Bora lá, Fih? Opa, simbora. Quem começa? Unidunitê, sala minguê Eu escolho você Pão, pão, é de leite, é de pão bá, bá, lá, yeah. Eu escolho você, Ei, capitão, soldado, ladrão. Eu escolho você, Eu escolho você. A doleta, lebrete, <risos> polar. Nesse café com chocolate, Eu escolho você. Viva eu, viva tu, Viva o rabo do tatu, Eu escolho você. Quem quer brincar, põe o dedo aqui. Que já vai fechar, Eu escolho você. Eu escolho você Minha mãe mandou bater esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolho você Pra mim para pra dormir Então, soldado ladrão, eu escolho você Você é meu amigo Quem eu queria Mas quem queria Super queria era mesmo você Viva eu, viva tu vivo o rabo do tatu Eu escolho você Quem quer brincar Põe o dedo aqui Que já vai fechar Eu escolho você Lá em cima do Copo de veneno, eu escolho você Minha mãe mandou bater nesse daqui Mas como eu sou teimoso, eu escolho você